Boa tarde aí, boa tarde. Birubiru, biru, como é que está essa emoção após fazer todos esses gols, saindo do banco de reserva, no estádio lotado? E uma, fazer três gols, não é para qualquer um, né? Realmente é isso, você falou uma realidade agora, não é para qualquer um, o time está unido, o professor mandou mesmo, e o importante é a torcida estar tá feliz aí com o resultado, né? É, Birubiru, biru, você não está parecendo muito feliz, está acontecendo alguma coisa? É que eu não me escalei no Cartola. É O quê? Não me escalei no Cartola. Como assim você não se escalou? Pô, tá ligado com a realidade, né? Eu sou ruim, entendeu? Eu só entrei nesse jogo aí, por pura sorte do destino mesmo. Entrei, fiz três, três gols. Três gols. Nunca fiz isso na minha vida. Perdi ponto pra caraca no Cartola. Mas, Birubiru, eu estava olhando a parcial e você fez 39 pontos. Você passou o recorde do Neymar. Sério? Caraca, passou passei o recorde do Neymar. Caraca, eu ter mitado, tá vendo? Você imitou no meio de campo. Eu quero mitar no Cartola, minha querida. No Cartola. Tu acha que eu ligo pra esse time aqui? Tô nem aí pra esse time não, querida. Eu só queria fazer ponto. Birubiru, -biru, mas você não ficou feliz em ter feito todos esses gols? Não. Não porque eu entrei por acidente, entendeu? O jogador... Pera aí, vou falar, pô. Vou falar. O jogador aí que é peixe do empresário se machucou e aí eu tive que entrar no lugar dele. Perfeito. Mas com essa partida você pode ter garantido a sua vaga de titular. Vem cá, tu é repórter esportivo mesmo? Não acabei de falar que o maluco é peixe do empresário. Como é que eu vou entrar no lugar dele? Não tem como não, cara. Eu só queria fazer ponto no Cartola. E agora? Pô, a galera vai ficar me zoando. Você tá sabendo que temos um novo recorde no Cartola, né? O Davizinho 66. O rapaz que te escalou fez 180 pontos. Bateu o recorde. Ah, não acredito. Sério mesmo? Ah, tá vendo? O maluco já me engou no Mata Mata já, mano. do Cartola aí. Tá vendo? Perdi ponto, perdi pro Davizinho, pô. Mas então, Birubiru, agora com esses três gols, qual música você vai pedir no Fantástico? Vai tomar no teu cu tranquilo, vai, irmão. Acabou, acabou, te <música> Galera, a gente tá aqui pra falar que na sexta-feira que vem, no dia 1 é a última sexta-feira do Primeiramente Comédia Show de Estredar pro canal WISH, aqui na Vão de Jerembo. É mas antes, aí? um recado, liga, Zaú. É isso aí, galera. Infelizmente, o Paulinho Serra não vai poder estar por um problema de saúde, mas nós vamos estar. É, é isso aí. E ó, tem lista amiga rolando o Maracujá. Tem lista amiga rolando até quarta-feira, se botar o um nome na lista amiga, vai pagar 10 reais. Eita. Dez, porra, o preço pica Fly, meu irmão. Dez, dez, dez, dez, dez, dez, dez reais. reais. É isso aí, Você meu parceiro. Aproveita uma uma última sexta-feira, é é ó, show é sono que vem agora. Então, vem! Vem! Vem! Vem, Vem, vem Vem vem Vem! Vem, vem. vem, vem. vem. É